É hora da gente é, chamar o Albert Silva agora, porque é hora de informações do setor policial. O Albert chega agora trazendo as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Albert Silva, qual, quais são os seus destaques nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, setor policial bem movimentado aí nas últimas 24 horas, Ana. E agora a gente vai falar o seguinte, ó, no plantão policial, a polícia militar em fiscalização de rotina no bairro Jardim Carandá avistou aí uma moto, né? Nessa moto, uma Honda Bis, duas pessoas estavam de, é, nessa moto, né? Ao avistar a viatura policial, eles acabaram aí mudando o trajeto, Ana. E aí ao mudar esse trajeto, os policiais desconfiaram, viu? decidiram aí fazer aí a parada, né? dessa moto, aí a fiscalização aí dessa moto foi feita a vistoria, nada foi encontrado, mas os policiais acabaram sentindo aí um cheiro estranho aí do condutor e aí ele contou aí para os policiais que teria, né? usado aí é, teria usado maconha aí nas últimas horas, né? e aí a polícia perguntou para ele se ele tinha a carteira nacional de habilitação, ele disse que não tinha habilitação, portanto, ele veio aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficou aqui né, à disposição aqui da Justiça e a moto foi entregue a uma pessoa habilitada, portanto, ele não tinha aí habilitação teve que vir para cá a moto ficou aqui à disposição aqui da polícia para entregar aí né para uma pessoa que era habilitada ainda ana falando em moto em fiscalização na Lagoa Maior a polícia avistou uma moto com a iluminação aí danificada tava com um defeito né e aí foi o que motivou a parada aí desse condutor durante fiscalização foi feita a identificação aí da moto e aí ana aí deu ruim viu que aconteceu, o lacre da tarjeta, né? Da localidade, não pertencia àquela moto, então a moto tava com características aí desencontradas, né? Essa moto era uma Sandal Max 125, né? Na cor vermelha, mas na verdade, né? A moto aí, ela era uma Honda, na cor preta, né? Não era essa Sandal, a moto tava de características aí desconhecida, seria aí essa Sandal 125, mas o proprietário aí dessa moto estava com uma Honda preta e aí durante consulta, né, constou aí que essa Honda CG 125 Titã na cor predominante vermelha, né, era, nas características era vermelha questionado aí sobre a procedência dessa moto, ele disse que adquiriu essa moto através aí de um aplicativo de Facebook pela quantia de R$ 2.500. E aí ele vai ter que se explicar, viu? Veio aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da Justiça, porque a moto estava aí em características desencontradas, e aí vai ter que explicar quem que vendeu essa moto aí, né, para esse homem, e ficando aí à disposição da Justiça. Portanto, Ana, essas duas ocorrências envolvendo aí motociclistas aqui entre as lagoas, né, e todas aqui foram registradas aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.